Já tá escrito? Ainda não? Tô como comer que eu espero. Já aí, é, valeu, valeu, tamo junto. Pensando que eu pego aqui, chat. O time vai ficar full AD, mano. Putz, grila, meu. Tem que lançar um chato mid. Vou pego o meu pique secreto AP, velho. Esse pack é ele. Mano, me dá um iones, Primeiro dia, aqueceu o dedinho. Ai, a não. Mano, tem bastante slow lá, né, velho? Slow, slow. Slow aqui no quê? Pega essa aqui, hein, chat? Pega Pega a visão. Virou mono, Juqueira? Cara, que agora eu só jogo LOL pra me divertir, mano. Então, né? Tô selecionando poucos os bonecos que eu me divirto hoje em dia. Virei mono. E tem como se divertir no LOL, claro. Você vai ver agora. Você vai ver agora, melhor. Cara, esse jogo aqui tem possibilidade. Sei lá. Morgana full roaming. Senna entrando, fazendo porra nenhuma. Matawazir. Tá e os caras acampando um V3, mano. Querendo isso já vai ser difícil. A gente tomou um counterzão na boca. Como é que é esse regame aqui, cara? Deixa ela puxar. Acho que eu só deixo, né? Yeah. Como? Tava na catapa, porra do tiro. Olha o arzinho que ele sobe. Salve, juqueiro. Juntei um dinho e comprei um PC que dá pra fazer live em LOL. Mas ele é fácil assim. Tu meio desanimado. Dicas. Eu vou matar ela, chat. Ah, morreu. Morreu, chat. Morreu, não. Cara, nem fulgando, mano. Ai, ah! o cara não. deu o W. Meu Deus, não morre, tia. Pelo amor de Deus. Que cara bom. Cara, ela... ela, ela na hora da animação do meu Q, o cara deu W, velho. Que merda, chat. Era que é Flash Knight. Só morreu. W. I. Eu tô... Eu tô sem pote, chat O cara também Ah, ele acabou de botar Cheia, Wreckers Tá, então ele vou tentar jogar no sustain aqui Tô meio louco, o cara vai pegar level 6, chat Essa varinha daí ele vai enfiar no meu... Tô brincando Essa porra daí da IK, velho é complicadíssimo Cara, top tá ganho já Mídia a parte mais difícil já foi E agora não consigo é matar o cara aqui W <risos> W Não tem né chefe Caralho Matei Matei o caralho. Matei de... Hi! Ah, por que, que tem uma Morgana de rio e pós-choque, cara? Meu Deus do céu, velho. <risos> Juqueira? Que, que que é isso, cara? Você não pode fazer isso. Rapaziada, não manja. Não manja essa gameplay aqui, não, cara. Não pode fazer isso, não. <risos> Mato. Vou desviar pra cima. Ah, que cara bom. Tô brincando, esquerdo, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tio. Tô brincando, pô. E aí? Top não tem T2. Eu vou pra lá, porque a Irelia vai querer bot. O mid vai querer mid. O bot vai querer mid. Caralho, o cara não quer parar, não. Caraca, o melhor não quer parar, não. Então já é, só vai, só vai. Nice, agora eu tô gostosinho de jogar, chat. Move speed, ataque speed. Show de bola. Toma-se, toma toma Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Toma. Você sai da minha lane, tranquilo? Sai da minha lane, brother. Vai pra onde? Vai pra onde? Onde você vai? Ah, não tem um flash. <risos> Sim que se diverte, Galo, rapaziada. Ih, tadinho. Ah, vai vir pro pai. Vai vir pro pai, vai vir pro pai, chat. Me dá visão. Ih, caraca, mas não correu. Ela correu. Ó, botou errado. Tô de hacker. Hum, esse Red aqui é uma delícia. Ih, caraca, Pois é, chat. Eu não morro, não. É, a minha tá louca. Eu não morro ainda, não. Ainda não, já já. Ah, Espera, mas aguenta. Aí, ó E aí, tia, tá tranquilo? Eu queria que ela desse o de mim Em vez de na Gwen, mano Mas eu tinha que sair fora da range. E aí, esse? Ui, errou Errou Toma Errou e caraca Será que eu Eu Não quero dar B não, mano Vou dar B não, cara Fé com fé Luiz tá aqui Claro que isso não tem como, meu parceiro. A gente não chegou o pé suficiente pra ele dar chute, mas sempre o pé suficiente pra gente ter range. Mua. Just beautiful. Uf. 10 aqui. 10 aqui. Show de bola. Ué, chat, o jogo tá... Né, sem querer descar, mas tá bem facinho. Nosso cara tem dois drag, velho. Será que eu desquei? E aí, Akalha? E aí, Akalha? E aí, Akalia? E aí, Akalia? E aí, Akalia? E aí? <tos> Nossa senhora, cara, eu fatia o menor. Era só pra dar o R mesmo, chat. Não era pra dar o E não. Só R pra ganhar a distância e depois eu dou o E. Foda-se. Os caras estão me vendo. Se eu tomar um bide, eu só morro. Tchau. Beijo pra você. Dragão nosso. Ah, tá doido? E aí, meu irmão. Cara, essa movimentação tá de outro mundo, brother. Essa movimentação é simplesmente de outro mundo. Errou. Bora. Primeiro do dia. Ó, ó o desvio. Ai, foi choque. Não quero tomar. Ih, o cara tá doido. Limpiei. <risos> Limpiei. Limpie. <risos> Limpie. <risos> ah! oh! Abusei. My bad. Cara, assim que se diverte uma loja, rapaziada. Testando, foda-se. Deu ah. bom? Um ah. Oh. oh! Ai, poxa. Ah, é você mesmo, mesmo! Não é só você não! Pouquinho um pouquinho do outro! Trolei! Demorou muito pra combate! Ai, livre! Ele vai voltar reto aqui em mim, provavelmente. Cara, boa ceninha. Mano, que Morgana na tanque. Para dar dano, tem que acertar. É, é. Mata Didi Cara, medo do dia Foi pra aquecer o dedo só Deu bom, mano, deu bom